Ministro Caraca, que bagunça, mano Que bagunça Meu Deus Na moral, tá muito Moda foca Tá muito Moda foca bagunçada Eu vim aqui Pra Dar uma conferida Na telha Porque eu tô tendo um filtramento As minhas caixas Tô tendo um infiltramento velho E eu quero ver se eu consegui Resolver Essa parada Provavelmente eu resolvi cara Mas eu vou, vocês já vão entender O motivo disso tudo Vamos dar uma explorada aqui Rapidinho E aí a gente já Continua nosso papo Bom O dia tá, esses dias tá meio chuvoso Eu moro em São Paulo Então Eu tive um problema grave De infiltração, cara Gravíssimo Porém como eu mexo tudo essas paradas, eu acho que eu consertei. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Tava tudo, tudo bagunçado. Tava tudo é, escorrendo água pela lateral da parede. Aí eu comprei um baratinho pra resolver esse problema. Aqui na telha, também tem esses parafusos. Aqui esses parafusos, ele tem ele vem furateiro e tal tem uma borrachinha mas ela acaba infiltrando do mesmo jeito ela infiltra água e aí que que eu fiz foca foca foca foca aí que que eu fiz eu coloquei uma manta térmica por dentro dela para não entrar água e não apodrecer a madeira também cara porque se não vai passando tempo ela vai zoando tá ligado e eu não quero que isso acontece nem tão cedo para não ter que trocar tudo pensa trocar essa estrutura toda isso daqui é tudo material que eu comprei para poder trabalhar aqui em cima da casa aqui é onde é um cano tá vendo isso é uma calha viados e aí ela sai da telha a água sai da telha aqui da ponta da telha cai na calha e daí ela vem para esse cano e desse cano vai pra no final da casa E aí Nessa calha Tava zoado aqui E ali Tá vendo que esse cano aqui Tá na metade da parede ali ó Aquele bagulho foi o que fiz Eu quebrei Levantei o cano Que ele era ali embaixo Tá vendo? Aqui embaixo aqui ó Eu levantei o cano E fiz uma comporta um pouco menor Porém a caída é maior pra água sair e aí ela tava aqui, essa parte, é a parte do banheiro aqui em cima. Cara, eu arrumei o banheiro várias vezes e o bagulho caiu o teto. Já vou mostrar pra vocês, já. Vai vendo. Tá vendo? Ali, ó, eu fiz um teto novo. Mesmo assim não adiantou. O bagulho fritou, mano, ó. E por que eu tô fazendo isso? Sim, meu amigo, você ouviu certo. Eu vou mudar o meu setup Pra ali atrás Mas calma, eu vou tirar tudo Que tem lá dentro Tá uma bagunça, ainda tava Não fiz ainda, porque Eu tava com aqueles problemas Que eu mostrei pra você Um pouco mais cedo E você já viu, né Não preciso repetir de novo E é isso, mano Então, pra você que quer acompanhar Gameplay, meu querido Quer ver live, quer acompanhar, quer me dar uma força Nimo TV e Cubi TV, beleza? Nimo TV Família Godds, Cubi TV Fernando Godds, vou fazer live duas vezes por semana de gameplay. Se eu quiser reaproveitar alguma gameplay, eu consigo dar nimo mesmo, baixar e reutilizar ela, você acompanha por aqui, mas provavelmente não vai ter mais não acho que não vai ter mais gameplay aqui, não tenho certeza. Porque muitos youtubers grandes estão falando que o youtube tá meio ruim para quem quer trabalhar com games aqui e realmente eu creio que isso não seja mentira porque eles estão evitando de compartilhar véio. eles não estão mais expandindo a questão do, das games aqui no, no, no youtube então eu, não, eu quero tentar não misturar o vlog eu quero começar do zero eu quero começar do zero edição é, vai começar do zero como se estivesse iniciando um novo canal Não vou apagar os vídeos antigos Vou deixar os, os vídeos antigos aqui Não tenho o porquê de apagar Mas Essa vai ser uma série que eu vou fazer Setup banheiro Essa é a fase 0 Onde eu tô mostrando para você Como é que tá agora E depois eu mostro como é que vai ficar E é isso aí mano, por enquanto Eu acho que não tem mais o que falar Vai ficar só por essa E a gente volta a se falar depois e Sei lá, a gente vai conversando, demorou? Então já sabe, se você quiser continuar a conhecer pessoa nova, que seja eu e a minha família, já se inscreve aí, deixa ativada a notificação, que é muito importante, e faz um comentário aí, o que, que você acha, véio? será que vai dar certo? Você tapa no banheiro, mano. Vamos lá, né? Valeu, meu amigo. Fernando Botes mandando um salve.